E aí, gente verde, todo mundo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Luiz Mourão, um dos professores de Filtro energética do Luz da Serra e esse vídeo aqui é especificamente para te ensinar a usar o hortelã para ajudar quem você ama. A gente vai soltar a vinheta e logo já vou te falar como. Pode soltar a vinheta. Muito bem, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao é canal de Fito Energética da Lausa Serra, sou Luiz Mourão e junto com a Patrícia Cândido a gente traz para você que está aqui assistindo agora os melhores conteúdos que a gente consegue criar, elaborar no melhor da nossa capacidade para te ajudar a usar a energia das ervas, o poder oculto das plantas, para equilibrar toda a sua rotina, o seu dia a dia, ajudar animaizinhos de estimação e as pessoas que você ama. E, né, quem aí... Atire a primeira pedra, quem vai chegando, quem não conhece aquela pessoa que vai chegando no final do ano e vai ficando rancorosa, fica remoendo aquilo que gostaria de ter feito no ano e não conseguiu, fica chateada por lá no começo do ano, ter pulado não sei quantas andinhas, ter comido lentilha, ter colocado semente de romã na carteira para atrair tal coisa assim assim. E não deu certo. Aí vai chegando no final do ano, a pessoa ter com várias metas, que lá no começo do ano falou, ah, vai emagrecer tantos quilos em tanto tempo. É, no pain no gain, vou entrar numa academia, vou fazer uma dieta, vou casar, vou sair do meu relacionamento, vou trocar de emprego, e acaba no ano, né, a pessoa fica lá na zona de conforto, fica lá na zona do medo, aquilo que a gente fala, o cocô quentinho, né, tá fedido, mas tá quentinho, a pessoa não se movimenta, e chega no final do ano, ela fica estressada, né, e daí ela fica ancorosa, fica chateada, e essa técnica aqui do hortelã, ela vai ser especificamente para você ajudar qualquer pessoa, inclusive esse tipo de gente, que fica reclamando, fica chateada por não ter conseguido conquistar aquilo que a pessoa quer, tá bom? Mas primeiro eu quero esclarecer né, alguns termos, a gente vai falar aqui hoje sobre a técnica né, que o hortelã, uma técnica milagrosa uh, com o hortelã para a gente ajudar essas pessoas, porém essa técnica deriva da magia oculta do hortelã, e daí, antes da gente entrar na parte da técnica, eu gostaria de esclarecer com todo mundo né, a diferença entre técnica e magia. A magia, conforme a gente explica no nosso curso de filtro energético e magia com as ervas, é uma ciência cósmica sagrada que tem como três pilares, o foco, intenção e concentração. Quando a gente consegue combinar com um os nossos alunos guardiões 360, para as pessoas que fazem o filtro energético e magia com as ervas, quando os guardiões conseguem usar as leis universais com a energia das plantas, com esses três pilares, a gente fala que a pessoa está fazendo magia com as ervas. E o que, que é a técnica? A técnica é a gente pegar de uma forma mais prática, aplicada, às vezes menos potente, às vezes mais potente, mas a magia ela é sempre mais completa. A, a técnica é uma aplicabilidade prática do todo, né? Eu não preciso fazer engenharia para apertar um parafuso, então o um paralelo seria esse, eu fazer engenharia eu saber a magia toda e apertar o parafuso com a chave de fenda é aplicar a técnica, então a técnica ela pega uma parte, um, um pouquinho daquilo que a magia toda permitiria fazer para determinado fim e é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai pegar emprestado um pouquinho da magia do hortelã e colocar nessa técnica milagrosa para ajudar as pessoas que a gente ama, tá bom? Então agora que a gente explicou a diferença entre magia e técnica, por que especificamente com o hortelã? primeiro vamos falar um pouquinho sobre a parte da capacidade física do hortelã né o que que é o corpo físico do, do hortelã consegue nos proporcionar ele traz para a gente uma sensação de relaxamento uma leve indução ao sono né o hortelã ele tem essa, essa capacidade e é perfeito também né para quem tem problema na hora de dormir até mesmo anda estressado esgotado emocionalmente então o hortelã, a parte física dele, tem essa capacidade, tem esses benefícios para nós. Mas agora que a gente viu, né, agora que a gente entendeu algumas propriedades da parte física do hortelã, vamos agora entender o porquê o hortelã é importante, qual que é a magia oculta por trás do hortelã, tá bom? E para isso, eu vou consultar aqui o livro de fita né? Está catalogado a 118 plantas da fita conforme o Bruno estudou desde lá de 2002. E olha só o hortelã, o nome científico dele, o livro é bem completo. O nome científico dele é a menta crispa. Ele tem como caráter energético um vegetal condutor. Então, um vegetal condutor, ele possibilita né que a cura se estabeleça na alma. O vegetal condutor, ele permite que a alma seja aberta, né os registros acásicos, que é como se fosse um gaveteiro com tudo aquilo que aconteceu na vida da pessoa, como se fosse um arquivo, com os registros de tudo aquilo que aconteceu. É um banco de dados daquela pessoa. E daí o hortelã abre essa gaveta, encontra a pastinha em que a cura precisa acontecer e que aquela energia precisa entrar para que uh, a energia das plantas atue ali. Então essa é a capacidade né, dos vegetais condutores e é o que o hortelã faz enquanto essa capacidade energética dele né? ele atua em todos os chakras, tem polaridade in, tem polaridade negativa, ou seja, ele acalma, traz a pessoa para um estado mais relaxado. E qual que é a função fitoenergética, né? Ele abre caminhos na vida, só isso que ele faz, ajuda a entender a traba e trabalhar as dificuldades com o pai, eliminar a hipocrisia e a falsidade, gera efeito analgésico, ou seja, antidor, elimina fibromas, redu reduz o estresse e ajuda a mudar o pensamento e gerar vitalidade energética geral em casos de doenças mais graves. Então... Quando a gente aplicar essa técnica para outras pessoas, então esse aqui é o livro de 15 anos, né? Edição comemorativa da fita Energética. Então, quando a gente usar o hortelã para essa técnica, é esse tipo de energia que a gente vai direcionar para as pessoas que a gente vai ajudar, tá bom? Eu estou aqui com o um passo a passo para não esquecer nada dessa técnica que a gente vai fazer. Ah, o pessoal deve colocar na tela para todo mundo se guiar. E o que, que você vai precisar, né? Para fazer essa técnica? Primeiro, uma folha de papel. Em branco, tá? Obrigatoriamente em branco. Não pegue uma folha de rascunho em que atrás está o um número, sei lá, do distribuidor de gás, do lugar onde você encomenda água, da, do hortifruti, do açougue, do mercado. Não, não é uma cadernetinha, não é o um lugar onde antes você fez uma anotação de lembrete. Você pode pegar, e deve pegar, um papel branco, porque daí ele fica livre de influência e não tem vestígio energético, tá bem? Agora que você uh, tem esse papel branco, obviamente você vai precisar de hortelã, de preferência natural, tá? que a gente tem desidratado, vai funcionar também. Mas esse aqui ele está potencializado energeticamente. De preferência, então, o hortelã desidratado, o hortelã natural in natura, a folhinha verde. Se não, você pode usar o desidratado potenciado energeticamente, como a gente ensina aqui na luz a Serra. Agora que a gente tem aqui o pedaço de papel e o hortelã do lado, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou anotar aqui o nome da pessoa para quem eu quero enviar a energia do hortelã. Essa técnica é uma técnica de envio à distância da energia, tá? Ela não é tão potente quanto a técnica que a gente ensina lá no filtro energético e magia com as ervas, mas ela vai ajudar, de alguma maneira, a pessoa que receber essa energia. Então, nesse papel em branco, né, a gente vai escrever o nome da pessoa, eu vou fazer para o Ale, que está aqui me ajudando nas gravações, tá, Ale? De mandar energia do hortelã. Então, o que, que a gente faz? Primeiro, a gente escreve o nome completo da pessoa, deixa eu escrever aqui, beleza, enquanto eu estava escrevendo aqui, eu estava mentalizando né, na minha tela mental a figura dele, o que, que você pode fazer também para agregar, Ale, fala aí sua data de nascimento, virginiano, 1 de setembro de 98, millennial, beleza, então coloquei o nome dele aqui, a data de nascimento, Agora que eu tenho isso anotado aqui, o que que eu vou fazer? Tenho o nome da pessoa, tô aqui no estúdio, é um lugar tranquilo, sereno, sem interferência, sem barulho, sem criança fazendo brincadeira, sem cachorro latindo, sem gato subindo na mesa, então você precisa procurar um lugar sereno, tá bem? Agora, que eu tô aqui, nesse lugar sereno e sem interferência de ruído, eu vou pegar, se eu tivesse cortelã verde, eu ia pegar quatro folhas, e colocar uma norte, a sul, a leste e a oeste. Colocar o alê no meio de quatro folhas de hortelã. Como eu só tenho o hortelã desidratado, eu vou fazer quatro montinhos nas mesmas posições. Então aqui, a norte, é um norte virtual, tá? É acima do nome, abaixo do nome... A direita e a esquerda. Não necessariamente você precisa colocar o hortelã nessa ordem. Em cima, embaixo, à direita e esquerda. Não é parecendo música de axé, não é não. Você pode colocar na ordem que você intuir. Se você for radiestesista, você pode colocar no sentido horário. Mas o importante é que fique acima, abaixo, à direita e à esquerda. E agora que está aqui esses quatro montinhos, lembrando que se fosse hortelã fresco, seria uma folha, outra folha, outra folha, outra folha, quatro folhas, é, hortelã fresco recém-colhido, no máximo duas horas, tá? Se passar de duas horas, tem que descartar aquela. Se for verde ou desidratado, a gente tem que usá-la potencializada. Agora que o, o alê está entre os hortelãs, né? Se você tiver mais que uma pessoa, faz de uma pessoa por vez, tá? Um papel por vez. E daí o que, que você vai fazer? Você vai serenar a sua mente, vai respirar fundo, se quiser esfregar as mãos e deixar do lado aqui, você vai agradecer a existência do hortelã, vai agradecer a energia dele e vai direcionar, vai mentalizar, imaginar que como se no centro do nome da pessoa que você, aqui no caso do Alexandre, pessoa que você quiser enviar a energia da planta, no caso do hortelã, como se formasse uma espiral. Então, estou aqui com as mãos no centro do nome é como se formasse uma espiral, e essa espiral, ela forma um túnel entre a folha e a pessoa. E essa espiral, ela vai girando mais rápido ou mais devagar, da maneira como você visualizar ou intuir, puxando a energia do hortelã e levando até a pessoa. Quando você mentalizar que a energia do hortelã está entrando pela essa espiral sobre o nome da pessoa, nesse momento, então, você mentaliza a pessoa, na sua tela mental, imagina que sobre a pessoa está caindo folhas de hortelã, levando toda essa energia de calma, relaxamento, alívio de estresse, abertura de caminhos, então nesse momento você envia, acredita, pede, intenciona que a energia do hortelã seja direcionada para o campo energético da pessoa que está recebendo, que está para quem você está aplicando essa técnica. Quando você sentiu que a energia do hortelã foi toda enviada, nesse momento, então, você faz um agradecimento, pode colocar as mãos impressas no peito, agradece e está feita a técnica. Então, essa técnica vai permitir que você consiga ajudar as pessoas à distância. E daí, o que que você faz? né? Aqui eu estou fazendo para o Alexandre. Se eu quisesse fazer para outra pessoa, eu ia pegar outro papel, escrever o nome da outra pessoa e fazer e colocar do lado. Se eu quisesse para uma terceira pessoa, eu ia repetir o processo uma terceira vez, uma quarta vez para uma quarta, uma quinta vez para uma quinta pessoa. E assim sucessivamente. Não vai fazer uma lista de nomes no mesmo papel e colocar o telã ali. Não, é uma pessoa por vez por papel. E daí, para uma pessoa, né, você vai aplicar essa técnica três dias seguidos. Então, agora é duas e meia da tarde, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, amanhã, duas e meia, eu vou fazer de novo, e depois de amanhã, eu vou fazer de novo às duas e meia. Então, eu tenho que fazer uma vez por dia, durante três dias. E eu vou deixar essa técnica aqui, esse hortelã agindo no nome da pessoa, durante o dia todo. Você pode manter o mesmo papel. Aí, o que você vai fazer? Hoje, você aplicou a técnica. Amanhã, quando você for repetir, essa, esse hortelã que está aqui, você descarta ele na natureza. Pode descartar na terra, no jardim, num, num parque que você tiver perto. Pode misturar na terra para servir de adubo para suas plantas, se você mora no apartamento e tem vazinho. Enfim, você descarta isso na natureza. Tá? Se não tiver natureza perto, você pode descartar no lixo, no lixo comum, lixo orgânico. Mas de preferência na natureza, para a gente honrar a energia da planta. Aí você descarta o hortelã que está aqui no papel na natureza pega o mesmo papel e vai aplicar novamente o hortelã. Vai enviar a distância deixar agindo um dia. Aí no terceiro dia você descarta o hortelã e aplica a técnica pelo terceiro dia, e daí acabou, tá? Para aquela pessoa ela já recebeu, e você vai acompanhando, vendo o estado. E tá feito, tá? Então o hortelã, ele tem essa possibilidade, você pode fazer para mais de uma pessoa, né? Se você tiver mais de um papel, sempre uma pessoa por papel por vez, e para cada pessoa, uma vez por dia, durante três dias, sempre descartando o hortelã, uma fonte da natureza. Beleza? Essa técnica aqui, então, ela ajuda a garantir que a pessoa receba uma energia uh, de tratamento da alma, energia curativa. Se você gosta de técnicas assim, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você gostaria de aprender uma outra técnica para um outro motivo e a gente vai se vendo por aí, tá bem? Aqui quem falou foi o Luiz Mourão. Um beijo no seu coração e muita luz.